O, o caráter, caráter de todos os membros do Comitê Central na PELA, na, na grelha está carregar sozinho, sozinho, na, na grelha parabéns. Provaste que és um homem hum, com personalidade, és um homem com caráter. O facto de apoiares e exaltares quem manda hoje não te faz com que tu esqueças nem aceites pisar ou cuspir nem permitas que cuspam na tua frente ou pisem no nome das pessoas que anteriormente ah, apoiaram tanta gente velaram pela paz para que todo mundo ande na rua sem estar a fugir de roteios sem estar a, a, a fugir do, do recolher obrigatório hum? sim senhora, na grelha paz de parabéns, obrigada por teres demonstrado esse caráter todo que surpreendeu toda a gente e que espero que sirva que sirva de exemplo o bando de ingratos hum? Os que mais comeram, dizer, ah não, o Nagrelha comeu bem, comeu bem o quê? O Nagrelha vive numa casa simples com a família dela. Hum? Todos os membros do Comitê Central do MPLA, que foram dirigentes, outros que foram governadores, administradores disso, daquilo, das empresas públicas, vivem melhor com o Na grelha. Hum? E muitos deles são os primeiros a abrir a boca para falar mal de Eduardo Santos. Não, não, fala, não fala do Zé Du! Não qual é, é, é o problema. Como então? Quem me, quem me sustentou a vida toda é Zé Du. Agora falo como com esse senhor? que ele falo como lhe respondo como? você não estávamos até um bom debate? Agora se estou errado, desculpa.